uma paisagem a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo Bom, boa tarde sou maurício malcoca hoje eu vou fazer uns vídeos um vídeo aqui das varionicas que é um material que nós produz ele e o Edson aqui é que vai gravar então vamos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 pessoal que tiver interesse nesse tipo de material, a descrição está embaixo do vídeo. essa aqui são as Variônica modelo 2. Então, a... logo nós vamos estar tá com o outro modelo 3 também, que nós vamos apresentar junto Elas têm a, a parte embaixo que é a câmera, que é com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 vamos ao vídeo e a todos eu sou Maurício Mococa. é hoje nós estamos aqui nós então vamos fazer um vidinho aqui mostrar o Arionica aqui é um produto que nós e nós temos pessoal que tiver interesse nelas a descrição está embaixo aí do vídeo e também mostrar para os amigos como é que é elas ela é feita toda em metal Pera aí, filma Vai, Vai mais de cima <risos> filma lá Filma pra cima <risos> Ela é feita, tá pegando as inteiras? Tá Ela é feita toda em metal é, as empunhadeiras todo O material dela é tudo material só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 paisai a parte a parte traseira dela e também nós já vamos encerrar esse vídeo e vamos ao vídeo